Olá pessoal, estou aqui para te convidar para a Liberdade na Estrada 2015, dia 12 de setembro. É um dia chato, tem nada para fazer e tem uma conferência incrível, muito boa aqui nas, nas estruturas do IBMEC. Reginaldo Nogueira, meu colega economista, vai falar sobre o que está acontecendo com o Brasil econômica e cenários para o futuro. E Bellini, presidente da Fiat, vai falar sobre o futuro da indústria brasileira. Eu ainda tenho é, muito a agradecer e só tenho a falar bem sobre o Liberdade de Estrada. São muitos anos que participo, que sou convidado e é, Liberdade em Estado é um evento já muito reconhecido, muito bem reconhecido no Brasil, é estabelecido aqui no Brasil, rodou mais de 100 universidades em vários eh, estados do país. Sempre são eventos muito bons, uh, que agregam valor, que inspiram com palestrantes uh, de ótimo nível e vale a pena participar. Você não vai se arrepender.